Então pessoal, eu resolvi fazer esse tutorial aqui para mostrar como substituir essa válvula. Essa válvula de de de freio aí, ela é uma válvula que regula a pressão do freio traseiro da Palio e de muitos carros também. Ela é presa em dois em dois tubos, que é esse... Que é esse... Através desse conduíte que vocês estão vendo aí Tá? Esse aqui que eu vou mostrar Esse aqui E prende nela Tá aqui, ó E o outro é o que sai Que é esse aqui, ó Esse aqui sai e vai pro freio Mas antes passa nela Através dessa mola que eu já soltei Tá? De acordo com o peso do carro, ela faz a distribuição de óleo suficiente para frear o carro sem precisar o carro derrapar, tá? sem fazer o carro derrapar. É... Todos os carros existem duas dessas, né? uma de cada lado, e essa é uma peça muito cara, a faixa de R$ 500, R$ e pouco, e é muito difícil de encontrar, e nós vamos estar tá mostrando como substituir ela. Como aqui é muito apertado, eu estou fazendo essa troca aqui, através do levantamento do macaco comum, eu estou muito apertado aqui embaixo. Eu não vou poder filmar. Mas inicialmente, nós vamos tirar esses dois parafusos aqui, ó. Esse e esse outro de cima, aqui, ó. Tá certo? Esses dois aqui, ó. Esse e esse aqui. Tirando esses dois parafusos, ela vai poder descer. Tá? Nós vamos arriar ela. Arrifar ela para poder ter acesso às duas porcas que prende o conduíte lá e o e o e, o, e, o, e o, o, o, o os dois conduites que vem de vem da frente e o que vai para o freio traseiro. Aqui nós vamos vou mostrar aqui do lado de cá. Ele já tirado. Aqui desse lado eu já tirei. Tá aqui ó. Nós temos aqui esse aqui que é o que vem, perdão, esse aqui é o que vem lá da frente e esse outro aqui é o que vai pro freno. Então é isso, tá bom? Eu vou desligar aqui, vou eu vou fazer a troca lá e depois vou mostrar a vocês como ele vai ficar já ligado, tá? Só é o seguinte, nós vamos estar prendendo essa peça do, da válvula reguladora de pressão. Na, na, nas suas extremidades, Uma, um desses cabos aqui é o que vem da rua e o outro é o que, que vai para o freio, vai para a roda. Então a maneira que eu encontrei assim mais fácil foi primeiro colocar a parte que vem da rua, que é, ele fica nessa posição assim, né? A parte que vem da rua prende aqui nessa parte menor. Observe que aqui é menor e aqui é maior. Tá certo? E a parte menor é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui que é a parte menor. Nós vamos prender. Aqui. Tá? Depois que ela que prender, ela. É. Nós vamos. Ela já fixa aqui. Aí depois a gente prende essa outra aqui. Tá certo? Essa é a forma mais fácil que eu encontrei de prender, antes de prender ela na sua, na carcaça do carro, que é nesses dois parafusos aqui, tá? Então a melhor forma que eu encontrei foi essa, depois que elas estiverem presa, aí a gente prende ela nessa carcaça aqui, que é presa nesses dois, nesses dois parafusos aqui, ó, nesses dois buracos aí, aí entra os dois parafusos, tá certo? Como eu não tenho tempo, é, espaço para fidar, eu tô sozinho e o espaço aqui é muito curto. O que, que eu vou fazer? Eu vou prender, eu já expliquei como é que faz. Eu vou prender ela primeiro para depois é, mostrar ela já no lugar. Um detalhe é que essa peça aqui que vai ser presa primeiro, ela já tá fixa no outro lugar. Então, eu não tenho como girar. Ela é, essa porca ela é presa aqui, tá? Essa porca aqui, ela já é presa aqui. Então, eu tenho que rodar. Essa peça, né? Eu tenho que rodar essa válvula aqui contra ela, girando assim, ó. Depois que ela tiver já firme, eu vou dar mais um aperto. Tá certo? Seguro com a chave aqui. Seguro com a chave aqui e dou um aperto na com a própria mão. Ela vai ficar firme. Essa outra peça aqui, aí não, essa aqui tem uma chave. Ela gira, tá? Vou botar aqui a luz aqui, ó. Isso aqui gira. Aí tem como eu... Né? Tem como eu fixar ela depois com a chave, tá? Então eu vou lá. Depois eu volto a filmar. É assim que a gente prende, ó. Essa daqui a gente vai girando assim, tá vendo? Porque essa peça aqui, ela já tá fixa, tá? Ela não, ela não sai. A porca móvel dela fica do outro lado. Fica do outro lado de lá. Tá lá atrás. Essa parte aí, ela é fixa. Tá certo? Então ela, a gente tem que prender ela assim, tá? É, se ela tivesse solta, eu ia girar ela contra essa peça. É por isso que eu não posso prender essa peça primeiro. Primeiro eu tenho que prender ali. E o outro sim também, é pelo fato de aqui em cima é muito apertado pra você. Tá vendo? É muito apertado pra você prender as duas peças lá. Então primeiro eu tenho que prender as duas aqui embaixo. Primeiro eu vou girando essa, eu vou prender ela. Né? Quando ela tiver dando um aperto, eu vou. Segurar a chave, agora vou segurar com a chave e vou apertar com a mão. E depois eu vou entrar com a outra, com a outra peça. Aqui, ó. Nesse outro buraco aqui, vai entrar ali, ó. Certo? Vai ficar bacaninha. E esses dois furos aqui é para prender ali, né? Naquele, naquela, naquele, naquele furinho ali. Tá vendo ali, ó? É ali que vai entrar preso com esses dois parafusos bonitinho aqui ó então aqui na minha mão esses dois parafusos aqui ó tá certo aí ó esses dois parafusos que vai prender a peça lá em cima eu vou desligar aqui mais uma vez e depois a gente vai voltar já com a peça no lugar Está tudo preso lá em cima nós estamos prendendo ela no lugar tá certo Uma chavinha 13, que é o parafuso. Porque se não fosse assim, não teria como prender, porque é muito apertado. Não tem espaço para você prender. Então, a retirada é a mesma coisa. Primeiro você solta esses dois parafusos, porque eu não filmei a retirada. Primeiro solta esses dois parafusos, desce essa peça, desce ela, tá? Desce ela. E ela cai embaixo, onde dá espaço para você passar. Passa a chave aí sim. Você tira primeiro esse que nós colocamos por último, que é esse aqui, tá? E depois tira o de cá. Tira esse aqui, é fazendo o mesmo processo inverso: girando, segura com a chave essa peça aqui, vai girando essa aqui, ó. Tá? Ela fica é, lógico que ela tá apertada no início, mas com uma de duas chaves: uma de uma de fenda grossa, você impor, entra dentro, introduz dentro do buraco aqui, e com a outra você vai tirando. Entendeu?